Olá pessoal. Nesse vídeo o áudio infelizmente não ajudou. Então aqui na verdade são várias máquinas de comprar arroz de 10 kg. Você aciona o botão, injeta o dinheiro, escolhe a maca, o tipo de arroz que você quer e a máquina já tem um depósito pronto para te soltar o arroz desejado. Ou seja, arroz fora de hora aqui no Japão. Você já tem a solução, é as máquinas de pacote de arroz pronto. Espero que tenham gostado dessa curiosidade no Japão, em breve eu volto com mais uma. Ok? Um forte abraço e até lá!